Ei, você, você mesmo, vive em estado de oscilação emocional? Em alguns momentos tão alegre e feliz que deseja dominar o mundo? Em outros, triste, frustrado, não quer nem sair de casa para ir ao supermercado, totalmente desanimado. Você sabe por que isso acontece? Desconheço as causas fisiológicas que influenciam esse estado, mas eu vou compartilhar com você alguns comportamentos que se você adotar, com certeza irão atenuar a sua oscilação e o primeiro deles é propósito definido consolidado é isso mesmo não basta simplesmente ter um propósito ele precisa estar consolidado ele precisa estar em suas veias você precisa desejá-lo intensamente com intensa paixão ele precisa estar na sua essência para que a partir daí você consiga também desenvolver um outro comportamento, que é continuidade. Lembro-me de uma professora bíblica, uma americana Joyce Meyer, que certa vez compartilhou a seguinte afirmação, mesmo que você não tenha vontade, de executar uma tarefa, inicie! Quando você estiver fazendo, a vontade irá surgir. Talvez você já tenha experienciado isso. Tinha que fazer aquela faxina na casa, limpar o pátio lavar o carro. Estava completamente sem vontade, mas quando começou a fazer, fez muito mais do que tinha se proposto. É preciso um compromisso assíduo com sua rotina, com as metas que você traçou. É um desafio que você precisa vencer. Continuar é preciso. Você precisa continuar todos os dias. Seja regrado nisso, para que você consiga executar o próximo comportamento que eu irei compartilhar. O próximo comportamento é... Afaste o que afasta você do seu propósito. É preciso que você afaste-se de tudo que está em desacordo ao seu propósito. E este talvez seja o obstáculo mais cruel em nossa mente, porque vai de encontro aos nossos valores e convicções. Muitas vezes temos ações que em nada contribuem para o nosso propósito. Nos sentimos frustrados, desanimados. Mais uma vez pensamos em desistir. Estamos impotentes perante uma situação. Para afastar o que te afasta do teu propósito, antecipe-se. É isso mesmo, escreve aí, antecipe-se. Todo comportamento, toda ação, antes de ser colocada em prática, ela é gerada, ela é fomentada em nossa mente. Então você precisa trabalhar justamente nesse momento do desejo. Quando perceber que está tendo uma vontade, que nada contribui para o seu propósito, que vai prejudicar aquilo que você está pretendendo, antecipe-se, saia de casa, Mude o foco, distraia-se, mude o seu comportamento neste momento. É preciso que você mantenha-se focado e, acima de tudo, tenha completa convicção daquilo que você quer. Este é o terceiro comportamento que você tem que adotar. Então você precisa, primeiramente, ter um propósito definido, consolidado. Segundo, continuidade. E terceiro, afaste-se do que lhe afasta do teu propósito. Esses são os três comportamentos que eu quero compartilhar nesse vídeo com você. Espero que contribua. Coloque em prática. Eu lhe desafio a colocar em prática. Eu tenho certeza que irá transformar a sua vida. Se você gostou, peço que curta, siga, compartilhe, e me ajude a mudar o mundo. E acredite, você é a essência do sucesso. Um grande abraço e fique com Deus.